E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing bem especial, porque eu comprei do Matheus Martins, inscrito aqui do canal, além de alguns lobby cards bem raros de cinema, uma coletânea de filmes pessoal de cair o queixo, é Ingmar Bergman, é cinema soviético, é muita coisa da Continental, filmes clássicos, alguns filmes raros... Então fica comigo caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo. Dá uma subidinha na tela e clica no botãozinho aqui à sua direita. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta... Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. Então vamos começar aqui com a abertura da caixa com os filmes que eu comprei do vendedor. Uh matheus Guimarães Martins. A gente começou a negociação pelo pelo pelo unboxing lá do MSN, lá do Facebook, essas coisas de internet, e finalizamos a negociação pelo Mercado Livre e até por, por pela segurança no recebimento da mercadoria e ele no recebimento do pagamento também. E ele colocou aqui tudo na caixa, pessoal. São 70 filmes em DVDs originais. E vocês vão ver a qualidade dos filmes que estavam nesse acervo que eu comprei. Inclusive, vieram alguns lobby cards também. Então eu vou colocar aqui. vamos abrir e retirar os itens que estão nesta caixa vamos ver olha só quanto mistério inclusive ele embalou muito bem ah, as compras aqui pessoal ah, nessa parte aqui de papelão eu acredito serem os lobby cards são muitos lobby cards então eu vou primeiro começar com os filmes tá aqui a caixa com os lobby cards muito bem embalados pessoal e eu vou mostrar eles para você rapidamente até faltou ar aqui bem vamos começar então com os filmes em dvd e olha só pessoal essa caixa aqui tem muita coisa legal e tem coisa que eu tô vendo aqui que inclusive está lacrada então vamos tirar da caixa vamos começar aqui com esse box pessoal a coleção da shirley temple olha só que achado, que maravilha. Ele foi lançado pela Flash Star. Olha só, pessoal, lacradinho, novinho, olha só. Tem o ursinho Puff, era uma vez dois valentes, a pequena sereia e a princesa e os doentes e Madeline. Todos lacrados, pessoal. Clássicos do cinema, lacrados aqui nesse box. Seguindo essa compra aqui, Super maravilhosa, mais um volume dessa coleção da Shirley Temple. Olha só, pessoal, os primeiros anos dessa atriz Mirim. Que eu começo a brincar que aqui no Brasil a gente teve a Maísa. Não, brincadeira. <risos> Enfim, Shirley Temple, restaurado e colorido, pessoal. Olha só que maravilha. Esse box também, ele tá lacrado, foi lançado pela Flash Star. Eu vou mostrar até, até para vocês aqui, lado a lado, os dois boxes da Shirley Temple. Esse aqui tem vários episódios de uma de uma coleção que a flashstar lançou que são os registros bem bem clássicos nas versões remasterizadas muito legal esse material aqui na coleção e difícil de encontrar outro pessoal olha só o cinema um box com o cinema revolucionário soviético olha só que maravilha lançado pela continental é, muita gente fala mal da Continental. Eu, particularmente, eu não tive muitos problemas com os DVDs deles. Até porque o acervo que eles têm é muito interessante. Os filmes que eles lançam são bem interessantes. Talvez outras produtoras independentes venham a relançar os filmes. Mas estão aqui... Olha só, pessoal. Olha só a seleção de filmes que tem aqui. Um Homem e uma Câmera. Tudo filme que eu nunca tive na minha coleção E eram filmes caros Esses filmes são mais caros do que os tradicionais E olha só Todo esse box que eu negociei aqui Com todos os filmes Dessa coleção do cinema soviético Olha só que legal pessoal 1924 E finalizando esse aqui também Andrei Rublev Olha, tudo do, do, do Tarskovski, pessoal. É um nome difícil. Seguindo aqui na coleção, Twin Peaks, pessoal. Olha só que maravilha esse daqui. Também foi lançado, acho que em revistas, o último dia, Os Últimos Dias de Laura Palmer. Muito legal esse DVD aqui. Quem é fã do David Lynch já deve ter esse filme aqui na coleção e eu não tinha. Então foi uma ótima oportunidade. Aqui também tem alguns outros filmes assim que não são do cinema cult, cinema cult, mas temos aqui Denis o Pimentinha e esse aqui é o seria o 2, né? Denis e Pimentinha ataque novamente com um elenco diferente. Esse filme aqui inclusive vários são DVDs até meio chatinhos de se encontrar, que eles são, são um pouco raros Pessoal, olha só que maravilha esse achado Essa caixa aqui só tem tesouro Essa terra é minha Olha só, pessoal, Jean Renoir Renoir, né? Olha só que legal esse daqui, lançado também pela Continental Outro aqui Um filme com a Bette Davis, Mulher Marcada Esse da, da Silver Screen Collection Que eles têm uma... uma ampla, uma ampla variedade de filmes com esse selinho aqui em cima, que também é lançado pela Continental. Fritz Lang, também temos. Os Nibelungos. não conheço esse filme, confesso para vocês, mas é aquela fase expressionista alemã, que está agora, esses filmes aqui, pessoal, eles são, assim, são, como é que eu vou dizer, de extrema importância histórica para a cinematografia, são filmes muito importantes. Orson Welles, né, pessoal, olha só, Mr. Arkadin olha só, Arkadin também, no bom português, também temos aqui, que foi lançado pela Continental. Olha só a quantidade de filme que veio nesse lote de filmes clássicos, olha só versátil pessoal eu também sou muito fã dos lançamentos da versátil e eu vou tentar pegar alguns aqui que eu tô tendo aqui bem aqui na minha frente olha só nessa lateral olha só a quantia de filmes da versátil que veio nesse lote sonhos de mulheres pessoal a versão remasterizada dirigido por ingmar bergman falando em bergman vergonha olha só pessoal que maravilha isso daqui em preto e branco e o formato de tela, né, adaptado para tela cheia, mas era assim mesmo, olha só, vendo a parte de trás. Sonata de outono, pessoal, Tem uma cole... agora eu tenho a coleção de Ingmar Bergman, finalmente consegui colocar na minha coleção filmes de qualidade que eram bem mais caros, se comprados separadamente. Olha só que maravilha, lacrados, gritos e sussurros. Tem vários extras também esse DVD, que foi lançado pela Versátil. Luz de Inverno, pessoal, olha só. Só clássico essa versão também é restaurada e remasterizada. Também foi filme relançado na Guerra Fria. O Grito, o oh, Grito. <risos> o Rito quase. Também do Ingmar Bergman. Olha só que legal. Qualidade, né, pessoal? Qualidade aqui na na coleção lançado aqui pela Versátil e não acabou ainda. Tem mais coisa. Desse aqui dos raros eu tenho aqui o anaconda. Também é bem <risos> vai de Ingmar Bergman pra Anaconda mas enfim, eu trouxe também alguns DVDs que são meio difíceis de ser encontrados naquela versão que vinha um lado filme em tela cheia e outro lado em widescreen muito legal até com kart interno seguindo aqui, o que mais nós temos? mais versátil pessoal mais Bergman olha só mais essa comédia aqui que tem uns toques de Tati e Fellini. Aqui, qual é? Um barco para a Índia, pessoal. Ingmar Bergman. Vocês estão vendo, né? Que coleção são, acho que são 70 filmes prisão, Outro filme que eu, eu já tenho, acho que esse aqui na minha coleção, mas eu comprei porque eu não tinha certeza. E na hora que eu vi, eu quase tive um treco quando eu vi tudo esse filme, todos esses filmes de qualidade juntos. Clássico, cinema de, de qualidade. Mais um: Crise de Ingmar Bergman muito legal, filmes suecos, finalmente suecos na minha coleção, aqui o inspetor geral em Technicolor olha só que legal essa capa pessoal, olha só o trabalho que eles fazem nessa capa, esse aqui de 1949, todos os filmes que lá da época da faculdade foram indicados para mim, finalmente eu consegui comprar num pacotão, minha filha vai casar, tudo cinema clássico, olha só, preto e branco lançado pela Continental. Eu acho o um máximo essas capas aqui que reproduzem os cartazes originais da época. Seguindo aqui mais Bergman, Na Hora do Lobo. Provavelmente acho que eu vou colocar na minha coleção tudo separado pelo diretor para eu ver o quanto que eu já tenho da coleção. Dario Argento, prelúdio para matar. Esse aqui foi um filme uh, lançado pela coleção London Filmes, da, do selo Dark Side, que era acho, vendido pelas americanas na época, naqueles balaios, por R$ 9,90. Eles estão ficando bem raros. Próximo, Persona. E esse filme aqui mais artístico, moderno, artístico, também do Bergman. Vocês viram que veio muita coisa de Ingmar Bergman. Akira Kurosawa, pessoal, que eu só tinha o DVD dos sonhos. Agora eu tenho mais esse daqui. Don Zuko de 1957. Olha só que maravilha. O que que é? Esses são esses DVDs, hein? Tarkovsky, pessoal. Eu tenho o... O Stalker, também dessa coleção, e agora tenho também os Solares, que também tá aqui lançado pela a Continental. Vamos ver mais filmes clássicos. Melodia para Broadway de 1936. Olha só que maravilha, um musical. E essa edição é restaurada, acho que não, mas tem algumas tem alguns extras, tem biografias, algumas informações especiais. Muito legal. Vocês estão vendo, né? Só filme selecionado. Cinema cult aqui, olha. Certo na coleção. Faltava muito disso aqui na minha coleção. Eu tenho de tudo, como vocês podem ver. Tem de Hollywood, tem trash. E agora um pouquinho de filme arte, né, pessoal? Também é sempre bom. Aqui, olha, olha só essa capa, pessoal. Que maravilha. O Criador de Estrelas. Essas capas aqui que eles lançaram pela Continental são espetáculo à parte. Eu sou muito suspeito em termos de design de capas, porque uh, eu curto muito quando eles, eles colocam os DVDs com a mesma arte dos cartazes de cinema. Isso pro... Pessoal, esse daqui é um filme obrigatório para qualquer acervo. O Gabinete do Dr. Galigari, pessoal. Finalmente eu tenho esse DVD. Olha, custou para vir aqui para minha coleção. E olha só essa capa, eu achei muito legal Ele foi lançado e relançado várias vezes Não sei se essa foi a primeira edição, é da Continental Mas faz parte do movimento de expressionismo alemão uh, Que tem vários filmes, inclusive Esse daqui é um dos mais populares até uh, Morando Silvestres também Tá aqui na minha coleção do Ingmar Bergman também Muita coisa legal, vocês estão vendo, né? Falando nele a Ilha de Bergman, pessoal. Também um filme lançado pela Versace. Cinema sueco aqui, olha. Pegando na vida. Na vida não, na minha coleção. Da vida das marionetes, olha só. Outro filme também, muito apontuado. O próprio Ingemar Bergman gostava desse filme. Um drama né? poderoso. Próximo aqui, olha só. Perd pessoal, nesse né? Snapcase case, eu adoro essas embalagens. Antigamente eu tinha muito preconceito na época que foram lançadas por causa do, do desgaste, mas isso aqui é tão charmoso agora pessoal, que eu mudei totalmente a minha opinião. Olha só o espaço que eles tinham para as fotos muito legal, Forest with Taker aqui, muito legal, olha só Bird, isso aqui eu me lembro da época do VHS que tinha um cartaz na locadora não acabou ainda, né? tem muita coisa aqui pessoal, desculpe se o vídeo vai ficar muito longo, mas eu tenho que mostrar todos esses filmes para você Nunca Te Amarei, também lançado pela Versátil, outro drama também, em preto e branco, lógico mais outro aqui da coleção As Mulheres. Olha só essas capas, pessoal. Olha essas capas. Que maravilha! Esses DVDs vêm também com vários bônus, né? As biografias, múltiplos idiomas. E o que eu amo essas capas aqui. Esses filmes, inclusive, acho que eu vou botar tudo separado <risos> para mostrar como se fosse uma coleção. Olha só que legal! Maldição! As traduções que são muito diferentes, Fritz Lang, pessoal. Olha só, estão sentindo peso. Mais um dos filmes, mais um filme soviético aqui, ó. A Mãe 1924. É, olha só a capa aqui atrás, mostrando os detalhes dessa edição. Nem sei se está pegando foco aqui. Aqui muito legal. Max von Sydow pessoal o rosto outro clássico também do Bergman tá aqui na coleção lacradinho como vocês podem ver outro filme da Versace só filmes bons cenas de um casamento vencedor do Globo de Olho de melhor filme estrangeiro pessoal também tá na minha coleção esse filme aqui dirigido pelo Ingmar Bergman e esse DVD aqui é o duplo Ainda tá lacradinho aqui, como os outros, assim. Olha, Matheus, que, que coleção aqui, olha só. Uma lição de amor, também lacradinho, do Bergman. Minha filmografia aqui do Bergman vai ficar quase completa aqui, olha só. Noites de circo também, tudo lançado pela Versátil. Até tá lacrado aqui o preço de R$39,90 por R$19,90. Já era um preço bom. Mônica e o Desejo, também com Bergman. Eu não sei se eu vou colocar por data ou pelo código aqui de trás, da, pela lateral, assim, da, da produtora. Mas talvez eu organize eles por data para conseguir localizar mais fácil. Olha só, pessoal, mais versátil aqui, ó. O Olho do Diabo, só filme clássico. Só filme clássico de Bergman. Baita coleção, pessoal. Aqui... Mais uma, como é que é? Chove sobre nosso amor. Esse aqui eu não conhecia, que também é dele, em preto e branco ainda tem trailers dessa coleção o legal também são os materiais extras que vem através de espelho olha só também veio o Oscar de melhor filme estrangeiro quando ele me mostrou esse lote eu não, eu não vi todos os títulos eu só dei uma passada em cima e digo não vou levar todos que tinha alguns outros que eu já tinha que era Xuxa e Trapalhões eu já tinha então eu peguei o restante que eu não tinha, ou seja, agora o meu acervo está com uma qualidade que não é só quantidade, também tem qualidade, olha só que legal pessoal, olha só essas capas, muito legal. Seguindo aqui, mais um da coleção do Bergman, rumo à felicidade, que inclusive eu tinha visto na promoção da cultura, e esse aqui também está lacradinho, novinho. Próximo filme, Sergei Eisenstein. O Ivan, o terrível, olha só que legal essa capa. Também cinema clássico, básico do básico do cinema. Que não pode faltar em nenhuma coleção esses tipos de filme, pessoal. Não é só blockbuster, não. Vamos botar filme bom aqui, vamos botar Bergman. Olha só esse daqui, mais um filme sofisticado do Bergman. Eu não sei, não nem vou pronunciar Russo, nem vou pronunciar Sueco, porque não tem como pronunciar. Mas está aqui quando as mulheres esperam no limiar da vida também. Um vencedor do Cannes está aqui também na coleção legal. Essas capas uh, padronizadas que a Versátil lançou pelos nomes dos diretores. E aqui gritos e sussurros. Essa aqui já não tava. Aqui me parece que veio, será que é veio repetido? Depois eu vou. Eu vou conferir, talvez tenha sido repetido. É, gritos e sussurros também do Bergman. Seguindo um pouquinho de <risos> grandes esperanças sempre faz bem. <risos> também tá aqui filmes se passa lá no século XIX. Só vou mostrar aqui para vocês que são todos originais, cinema de qualidade aqui. Uh... Também da série Silver Screen, lançada pela Continental. Mulheres e Homens. Olha só que legal essas, essas capas aqui, olha, pessoal. De Cecil B. DeMille. Aquele responsável pelo último espe uh, maior espetáculo da Terra. Muito legal também aquele filme eu tenho na minha coleção. Uma presença, na presença de um palhaço. Olha só, pessoal, que legal essa capa. Muito legal, do Bergman também um dos filmes mais bonitos dele Ele foi lançado para tv para tv sueca na verdade esse aqui face a face também do bergman muito legal também tem alguns extras e a versão é colorida essa aqui é colorida filme colorido lançado pela versátil a versátil sempre né com filmes de qualidade a Paixão de Ana pessoal, com Max von Sydow, Seidel, von Seidel, conhecido muito pelo papel do, do padre lá do filme do Exorcista. O Silêncio, também do filme Bergman, tem seleção de cenas, galeria de fotos, tem pôsteres da, da trilogia, muito legal, que esse aqui seria o desfecho da trilogia O Silêncio. Sorrisos de uma noite de amor, olha só, que máximo essas capas aqui, olha só, uma vers só que essa versão aqui é a versão remasterizada, ela foi restaurada e remasterizada para o lançamento do DVD, e ainda tem depoimentos do próprio diretor, ou seja, A Fonte da Donzela, também do Bergman, e está na minha coleção e também com Max von Sydow, o padre lá do filme do Exorcista Porto, pessoal olha só que legal do Bergman, só Bergman né? um drama dirigido pelo mestre sueco Ingmar Bergman olha só que legal lacradinho, perfeito estado e finalizando o por último mas não menos importante, Música da Noite olha só que legal essa capa é muito legal. E tem os trailers da coleção de Igmar Bergman, pessoal. Agora que eu mostrei todos os filmes que eu comprei, vamos para os lobby cards de cinema também. São bastante raros e eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos começar aqui com um clássico que eu já tenho cartaz, Uma Babá Quase Perfeita, olha só. É uma série de, de, de fotos do filme, né? Com aquelas cenas icônicas, clássicas, que todo mundo já conhece, do Uma Babá Quase Perfeita. Todos originais, inclusive, eles são, têm esse acabamento brilhoso. E num, e num papel acartonado do cine, olha só. Cine Clube porta... Alguma coisa do Gama, não sei. Enfim, quem já conheceu esse cinema deve ter visto lá exposto esses lobby cards aqui do filme Uma Babá Quase Perfeita com o saudoso Robin Williams. Lobby cards originais, pessoal, muito show, né? Seguindo, agora uh, mais outro filme. É, tem mania de dizer clássico, mas não é. Tão... Corina, uma babá perfeita com a Ubi Goldberg olha só que legal essas fotos vou mostrar para vocês, eu tô pegando aqui provavelmente o Matheus já deixou organizado por título de filme então temos aqui em papel fotográfico as lobby cards originais de Corina uma babá perfeita, São bastante fotos aqui. Vocês podem dar uma pausa no vídeo para verem com mais calma e se relemb... e relembrarem das cenas, né? Que <risos> Ray LaHotta com a Whoopi Goldberg, a nossa querida Mara. agulha é não, não é não. Preciso fazer fosse a, assim. a menininha do babá quase perfeito. Todo mundo em pânico, pessoal. Olha só que máximo esses lobby cards da do filme que eu tenho o banner já tem os filmes da coleção do Todo Mundo em Pânico e agora aqui os lobby cards originais, a, a Lumière Paris Filmes lançavam eles nesses, nesses papéis fotográficos aqui, então tenho alguns filmes deles também nesse mesmo estilo inclusive mesmo tamanho olha só, um dos personagens que eu mais gostava era esse aqui da Brenda muito engraçado, inclusive a versão dublada esse aqui, Drácula Morto Mais Feliz com Leslie Nielsen também Muito interessante, eu acho que já tenho na minha coleção só em VHS desse daqui Mas é uma comédia muito boa, parodiando os filmes de, do Conde Drácula O personagem também, olha só que legal É aquele tipo de comédia, meio que sem compromisso Mas, mas diverte bastante, não sei se passou em sessão da tarde mas olha só que massa, que legal essas fotos, pessoal. Esse material é muito bacana. Gosto muito de ter na coleção lobby cards de cinema. Sempre materiais originais, lógico. Nada de reprodução, nada de produção entra aqui na coleção, tudo original, seja no estado que for. Os próximos aqui que eu tenho são de um tamanho maior. Aqui vamos começar com o primeiro, Professor Aloprado. Prado, quem não se lembra desse filme? Muitas vezes aqui no Brasil eles lançavam os filmes com os cartazes em português, mas os lobby cards vinham com o título do filme em inglês em alguns deles. Então, mas são todos originais e foram distribuídos aqui no Brasil e foram exibidos nas, nos halls de entrada, nos, nos saguões, enfim, nas entradas, portas dos cinemas, essas, essas fotos que são materiais raros, que teoricamente são devolvidos para a distribuidora e logo inutilizados, destruídos, enfim. Agora estão na mão de colecionadores, assim como eu que sou fanático por esse tipo de material, gosto de ter não apenas os filmes, mas tudo relacionados a eles, claro, num preço justo, o Matheus aí fez um preço muito bom para a compra do lote inteiro. Seguindo aqui os professores aloprados, digamos assim, eu consegui, aqui deixa eu me organizar, Uh, o da sequência professor aloprado 2 a família Clamp. olha só essas fotos aqui são muito boas o Ed Murphy travestido aqui como a mãe dele olha só que legal Ed Murphy and the Clamps is the, the Clumps né? seria a família Clamp em professor aloprado 2 só da Ed Murphy aqui na foto enfim, o cara, o cara era muito bom, os filmes dele são, são lendários, acho que não tem quem não curta muitos filmes do Ed Murphy. E aquela época, com esse tipo de, de linguagem, em filmes de comédia. Aqui, a irmã do Michael Jackson. Essa aqui, olha só a minha, minha memória, deixa eu só ver, Janet Jackson. A irmã do Michael Jackson fez filmes, pessoal. Aqui o Ed Murphy e com tubo de ensaio. Muito legal, vá ah, muito legal, Matheus Adorei os materiais que você me vendeu e eu recebi aqui. Agora uh, mais um. Olha só, tem bastante. Tem uma série, eu acredito que essa aqui seja a série inteira dos lobby cards, que eles geralmente vinham em números pares, de 4, 6, 8, 12, 20, enfim. Matilda, olha só, a comédia, falando em Mara Wilson, tá aqui, Matilda, ela aqui também estava em Uma Babá Quase Perfeita. E nesse daqui, que muita gente ama esse filme, eu já tenho na minha coleção em DVD o filme Matilda e agora eu tenho Lobby Cards olha ali o Danny DeVito <risos> as cenas muito lendárias do filme estão aqui nos Lobby Cards originais de cinema do filme Matilda muito legal e olha o estado, assim pessoal, tá novinho, não tem nem marca aqui no verso de adesivo, nem nada, não, não tem problema com isso, mas mesmo assim estão novinhos mesmo, parece que mal foram utilizados. E finalizando essa compra aqui, mais lobby cards do do Clube das Disquitadas. Como eu falei muitas vezes, eles continuavam uh, com o nome do filme em inglês, com o título do filme em inglês nos lobby cards e nos cartazes sim era traduzidos. O Clube das Disquitadas, pessoal, também recomendo essa comédia bem descontraída com Betty Midler, Gold Home, e também com a nossa Diane Keaton. Clássicos dos anos 90, né? Tá aqui os lobby cards bem coloridos ao vivo eles são perfeitos também em excelente estado de conservação sem nenhuma marca de uso sem nenhuma marca de grampo de, de fita adesiva novinhos novinhos para você se relembrarem dessas coisas aqui do passado lançados pela Paramount, pessoal muito legal, e é isso pessoal, foi essa compra que eu fiz com o meu amigo Matheus inscrito aqui no canal, e se você não é inscrito aqui no canal faça que nem ele, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo compartilha com os amigos e sigam ontem nos cinemas as redes sociais, e se der um tempinho, dá uma olhada aqui a sua direito que tem muito vídeo legal na coleção. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá!